maquiagem que define cor, então não vai interferir no seu vestido, na sua roupa, na cor que você escolheu ela é bastante neutra e combina com qualquer vestido, qualquer roupa então é isso, vou mostrar pra vocês, é uma maquiagem totalmente caprichada, ela tá completa e é uma maquiagem que tem contorno, tem iluminador, tem cintos postiços espero muito que vocês gostem, vamos lá, vamos ver como é que eu fiz? Se você gostou do vídeo, não esquece, ao final do vídeo, clique em gostei pra mim e se inscreva no canal, ok? Vamos lá, assiste aí! Então vamos começar, gente? Bom, então vamos começar fazendo essa maquiagem. Vou mostrar pra vocês passo a passo. Começando passando uma sombra bem clara essa é quase branca eu vou passar essa sombra bem abaixo das sobrancelhas para criar um realce nas sobrancelhas colocar ela mais em destaque e ajudar na profundidade do côncavo essa sombra não é uma sombra com brilho, é uma sombra fosca e ajuda a não deixar um brilho desnecessário vou utilizar um lápis esse lápis ainda é contém um grama, ele é da cor pele e esse lápis ajuda a deixar a área um pouquinho mais branca do que eu quero e fixa também essa sombra que eu passei estou esfumando com um pincel tipo um pincel ponta, ponta fina retorno com a mesma sombra e dessa vez essa sombra ela vai ser aplicada no canto interno da pálpebra para criar uma dar uma clara, uma, uma suavidade no, no olho no olhar eu estou aplicando a mesma sombra que eu apliquei abaixo das sobrancelhas Eu tirando a sombra que cai tá nos cílios para não entrar no olho agora eu venho com uma sombra dourada essa é uma sombra mais puxada pro, pro laranja e é uma sombra que tem uma, uma fixação bem intensa de dourado é, eu tô utilizando um pincel de topo reto e ele me dá a largura ideal para eu aplicar justamente no meio do, da pálpebra, a parte mais alta do olho. Então, eu tô, eu tô utilizando essa sombra, uma sombra que tem uma fixação muito boa, é da Coastal, e ela tem uma fixação muito boa, não sai com facilidade. Agora eu tô aplicando Tô começando a colocar uma, um dos, dos marrom que eu vou utilizar. Esse é um marrom, digamos, um marrom mais claro, para eu começar a fazer a marcação do côncavo. Tô depositando a sombra exatamente no côncavo. Não tô indo muito no canto interno do olho, não. Tô colocando a sombra bem Caprichando mais no canto interno do olho. Agora eu vim com o um pincel de esfumar. Esse é o um pincel, ele tem mais precisão, ele é mais fino, mais longo, então eu consigo exatamente saber aonde que eu quero esfumar. Em que momento até onde eu quero subir. Tô colocando mais marrom e dessa vez eu optei por um marrom mais escuro. Um marrom assim mais puxado pro café. Então eu tô depositando a sombra somente no canto externo, subindo um pouquinho no côncavo e retorno com o pincel de esfumar. Aqui tá limpo, né? Só tá um pouquinho sujo do outro marrom, então eu venho esfumando, unindo o marrom com o dourado e subo em movimentos circulares. Agora ó, eu tô mostrando qual foi o tom de marrom escuro que eu não tinha mostrado, e agora eu venho com o marrom intermediário. Este não é o mais claro e nem é o escuro. Esse intermediário eu vou utilizar para tirar a demarcação da sombra marrom com a sombra dourada e aí eu consigo fazer um degradê mais suave para não ficar aquela risca muito delimitada. Então eu só deposito batidinhas bem suaves para não deixar a marcação, colocando um pouco por cima e aí eu venho com a sombra preta quando eu colocar a sombra preta eu vou colocar um pouco mais é, de, de vou escurecer mais esse olho o marrom ele serve para aquecer para dar uma, uma, uma cor mais aquecida não ficar aquele preto frio e agora eu estou depositando no canto externo sobre aquele marrom e escolhi um lápis Opa, eu escolhi um pincel para esfumar e esse é um pincel um pouco mais larguinho, ele consegue pegar mais área para eu esfumar. Retornei agora com o, a, a sombra dourada, porque quando você coloca, vai colocando sombra sobre sombra, acaba perdendo é, o encontro de algumas, então eu tive que. Colocar. Hora de limpar a sobra, as, sobra, as sobras das sombras. <risos> e tô aproveitando e tô deixando a divisão que eu quero de gatinho, porque a gente vai fazer um delineado de gatinho. Então eu já tô marcando. Com o lápis preto, esse é o da máquina engrave que já tô colocando na linha rente aos cílios inferiores. Eu não tô colocando na, na marca d'água, eu tô colocando bem rente e observa que eu não vou até o final e eu estou unindo o canto interno, ou melhor, o canto externo. Com o pincel de topo, pincel chanfrado, eu começo a esfumar esse lápis. Vou esfumando ele para não ficar uma linha tão reta e trazendo um pouquinho mais para o canto do olho, mas eu não vou trazer tudo porque o que eu vou levar mais vai ser a sombra que eu vou colocar sobre esse lápis, então eu estou esfumando aonde ficam os cílios, lá no cantinho também, e aí ó, vou utilizar a sombra que foi a sombra clara que eu utilizei no côncavo então eu venho com ela e a quantidade que está mais carregada no pincel eu passo sobre o lápis preto e o que sobra no pincel eu vou levando um pouquinho mais para o canto interno para não deixar aqui muito preto e não carregar muito na, no olhar o marrom também serve para aquecer o preto agora é hora de fazer o delineado o delineado vai ser bem fino eu não, não quero um delineado muito, muito grosso E um delineado delicado então eu tento fazer o mais fino que eu puder Lembrando que quando você for fazer mais do canto do olho, você pode abrir os olhos para facilitar passar a passada da, do, do pincel ou do lápis, no caso aí do, do delineador. A marcação que eu fiz com o lenço descido na hora que eu limpei, ele já me ajuda a eu saber aonde que eu vou fazer o gatinho do delineado e aí eu utilizo o finalzinho da, da sombra para eu poder estar tá fazendo o um arremate terminando de passar, esse delineador é da Nekibi ele tem uma pegada bem legal bem pretinho bom, essa máscara é a máscara da que eu início é uma máscara de alongamento mas eu não vou carregar muito na máscara porque eu vou colocar os cílios postiços. então basta você deixar ela bem penteada já colocar uma primeira camada porque os cílios é, eles já, já vão fazer o trabalho dos cílios de deixar os cílios assim bem, bem destacado. Tô fazendo a medição e volto depois já com os cílios colados. Agora volto fazendo o arremate, por causa da cola, a gente tem que fazer o arremate do, com o delineador sobre o. Os cílios, então ali é só para tirar cola, né? E quando coloca os cílios, a gente precisa às vezes engrossar um pouquinho mais. Por isso, que eu gosto de fazer bem fininho, porque se eu fizesse muito grosso, eu não ia ter noção depois. Então, faço o arremate e novamente volto com a máscara da Quindice Berenice e a intenção é somente unir o meu com o dos cílios prestícios, tá aí a máscara, e é só para unir, não preciso carregar muito porque os meus olhos já ficam, a gente quando coloca a máscara já deixa o olhar bem marcante, então não coloquei muito, observem também que eu não coloquei máscara embaixo, então é isso, agora vocês vão olhar o resultado, e esse é o resultado. Eu utilizei blush, contorno, iluminador e um batom bem claro para não contrastar com a cor dos olhos, que ficou bem carregado. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!